Então, gente, vocês estão afoito com as nossas estampas, né? Então, o que vocês vão receber aqui nessas estampas animadas, tá? Essas animadas, que é essas aqui. Tá, ó. Ainda temos essas aqui, tá? O resto já tá tudo embalado para venda. Ainda temos disponível essas aqui ainda. O resto já tá ali embalado pro pessoal comprou, tá? Ó. Essas estampas aqui disponível. Ainda. Tá? Então, corre. Pra dar tempo de você garantir. As do Brasil é essas aqui, tá? As outras amarelas já foram. Tá? Essas aqui. Tem a verde. E a azul só. O resto já tá tudo ali embalado. Tá? Eu vou mostrar... Essas aqui, a do Brasil eu até já fiz o vídeo, eu vou mostrar essa aqui, como que vai vir, tá? Ó, vou abrir essa aqui, vocês vão receber o tecido assim, ó, tá? Ó, isso é que vocês vão receber, tá aqui, as oito costas, tá? Então, cada cor vai assim pra vocês, tá? É isso aqui que vocês vão receber, e junto vai o. Junto vai impresso assim. Vamos fazer de conta. Receberam aqui. Ó. Junto vai impresso os moldes para você, com o mapinha, para você juntar aqui as a quatro, para você juntar. E montar as frentes, não vai o tecido da frente, não vai a, a frente a um, no tecido, tá? Vocês vão receber os moldes já impressos, assim, a quatro. Vocês vão juntar os moldes, né? Vocês que já conhecem meus moldes, já sabem como que é. Vão juntar para fazer as, as frentes, tá? Isso aqui. E as costas. Vai assim para vocês. Eu vou estar tá cortando uma dessas aqui já aqui para mostrar para vocês e vou estar levando a costura, tá? Então vou escolher que tamanho aqui. Vou escolher os cinco Pro o Baroque, já que ele é o modelo de hoje. O quatro já dá tá para ele. Escolher os cinco, tá? Cadê a tesoura? Então, vocês vão destacar, vocês vão colocar uma mesa grande pra cortar uma por uma, tá? Aqui eu vou cortar só uma, só pra mostrar pra vocês. Eu não vou fazer produção, então é isso aqui que vocês têm que fazer. sem cada estampinha ali. É isso que vocês vão fazer. Nessas estampas aqui, elas têm um risquinho aqui mostrando onde vocês tem que cortar, ó. Chega mais perto. Ó, tem os risquinhos mostrando aonde vocês vão cortar, tá? A estampa do Brasil, ela tem frente e costa. A estampa do Brasil, ela é completa, tá? Essa aqui é só as costas, por quê? Porque a frente dela, ela é branca. Então, não tinha por que eu colocar. Ia ficar muito caro para vocês também. Não tinha por que eu colocar branco, né? Então, assim fica mais em conta. A malha PV, vocês acham em qualquer lugar. É baratinho. Caso vocês não achem a malha PV vocês podem estarem a... Depois eu dobro isso aqui. Acabar de cortar aqui. Que ainda temos que montar as frentes ainda. A frente dos cinco. Deixa eu colocar meu óculos, que eu não tô enxergando nada. Ah, vocês podem montar Vocês podem comprar outra malha. Não precisa ser a PV, né? Pode comprar outra malha mais fina. Pode colocar até... Mas tem que ser malha. Gente, ó. O, o tamanho vem sempre aqui, tá? Ó, sempre. Cada um deles tem o tamanho pra vocês seguir Ó. Quatro. Essa aqui é um quatro. Então, todas elas têm o tamanho, tá? Três. Então, vocês não precisam se preocupar que vocês não vão se perder aqui. Tá? O tamanho tá sempre ali, tá bom? Então, ela tem 1,80 de largura, tá? E 58 de comprimento. E vem oito tamanhos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ideia é só vocês cortar aqui. frente aqui, as costas aqui tá cortada, OK? Agora eu vou juntar o molde da frente para cortar a frente. É só vocês ir montando assim. Ó. Tem um xzinho aqui, ó. Vocês colocam um x em cima do outro aqui, um maisinho, né? Que vai dar certinho. Que a gente montou as frentes, vai assim para vocês: com a pinha, tudo aqui. A gente montou as frentes. A gente vai usar a fita branca, essa fita aqui, tá? Aí a gente vai deixa eu ajeitar aqui, ó, coloca sempre no maisinho para dar certinho. Já sublimado com tecido no tecido, né? E os da frente impresso na folha 4. E vocês vão fazer isso aqui: juntar certinho. que tá o mapinha onde mostra e essas frentes aqui. ela são para tanto para regata turista quanto para o xerife e para jardineira. Tá? E também pra, para as outras estampas da Oktoberfest, que eu ainda não postei aí, mas é o mesmo que procedimento, tá? Então, aqui eu vou cortar... bora então fazer a nossa peça aqui a frente e aqui tá as nossas costas sublimadas vamos ver onde é que é o avesso aqui a gente vai pregar o ombro ombro pregado vamos pegar a nossa ribana Procure uma ribana boa, tá, gente? E vamos passar aqui no nosso negote. Arrematar, ombro com ombro aqui, ribana com ribana aqui, coloca debaixo da máquina aqui, arrematado. Agora, vamos passar na cava dos braços aqui. São peças que dá pra fazer em alta escala, gente E agora é uma peça ótima. Agora, pra tua coleção de verão, de primavera, a verão, a outra cava. Vamos passar na bainha ao redor da barriga aqui. Tá? E agora vamos arrematar aqui a nossa cava do braço até aqui. Sai, volta e vamos arrumar aqui debaixo certinho, que ele fique retinho aqui. a nossa fé.